Bom dia a todos. Muito bem-vindos aqui, Camarati, Sala Brasília. Quero saudar muito especialmente o ministro Onyx Lorenzoni e o ministro Jorge Oliveira, que nos honram aqui com sua presença e que co-presidem conosco aqui essa, esse café da manhã, que é o momento para nós falarmos com é, colegas, embaixadores, países da União Europeia e outros países, membros da OCDE, países membros do OCDE e países em processo de adesão, eh, sobre uh, o nosso impulso de adesão ao OCDE. Quero saudar vários colegas aqui, secretário especial do Ministério da Economia, Marcos Troico, o eh, secretário-geral da Relações Exteriores, nossos colegas, embaixadores, queridos amigos. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui com os senhores hoje. A uh, política externa brasileira vivenciou um processo, como sabem, muito profundo de reformulação desde o início deste governo. A nossa atuação no exterior é pautada pelas linhas mestras traçadas pelo presidente Jair Bolsonaro, em consonância com as ideias por ele defendidas durante a campanha presidencial e que foram validadas pelo povo brasileiro. Em 2019 neste início de 2020, procuramos lançar os fundamentos de uma nova atuação internacional do Brasil fundada na democracia, na liberdade, na soberania e na prosperidade. Essa nova atuação buscou, eh, busca fortalecer, entre outros objetivos, a integração do país às cadeias transnacionais de valor, de modo a incrementar a produtividade e competitividade da economia brasileira em benefício da nossa população. E é nesse contexto que se insere a prioridade que conferimos ao processo de adesão ao CDE. Mas não é apenas isso. Não é apenas nesse objetivo central que o OCDE pode contribuir no nosso projeto. É boa governança, eficiência na administração pública, transparência, uma política ambiental sólida. Em todos esses campos, a OCDE pode inspirar e exponencializar os nossos esforços. Na educação, por exemplo, a OCDE, é uma das nossas grandes expectativas, pode nos ajudar a que o Brasil se alinhe ao que há de melhor no mundo, e não a um padrão fracassado que consistia na educação para a militância política. E que, graças ao esforço do governo, muito especialmente do ministro Abraham Trump nós estamos superando. O Brasil vem avançando bastante na convergência com os padrões da OCDE, mesmo antes de sermos membro pleno. Nosso país já aderiu a 81 instrumentos da organização e já solicitou adesão a mais 65 de um universo total de 254. Eu não vou fazer a soma, porque de manhã ainda não dá para fazer matemática, mas acho que são 146 de um total de 254 em que nós estamos aderidos ou em processo de adesão. Somos o país não membro com o maior número de adesão a instrumentos da OCDE. Essas normas importantes da organização às quais o Brasil aderiu, entre elas, permito me mencionar a decisão sobre as orientações da OCDE para empresas multinacionais, pelo qual o governo se compromete a fornecer tratamento nacional a empresas controladas por estrangeiros e a declaração sobre inovação do setor público, que define um conjunto de princípios norteadores das iniciativas nacionais sobre inovação. É, quero mencionar também, a é, guisa de exemplo, algumas das recomendações da OCDE adotadas pelo Brasil, que definem diretrizes e modos de atuação em cada área, como inteligência artificial, proteção do consumidor no comércio eletrônico prevenção contra a concorrência fiscal nociva e prestação de qualidade no ensino superior transfronteiriço. O Brasil encontra-se no momento em processo também de adesão aos códigos de liberalização de capitais, instrumentos basilares de nosso processo de adesão é, à organização. É, mas, é, além desses é, pontos específicos, e é, na base de tudo nós interpretamos que a OCDE significa uma opção. A nossa opção por um modelo de liberdade política e liberdade econômica, que não é simplesmente uma questão de eficiência técnica, mas uma escolha de modelo de sociedade. Queremos ser uma nação soberana e livre, com economia de mercado e adesão aos valores civilizacionais, esses valores que formam a base das sociedades mais livres e, ao mesmo tempo, mais bem-sucedidas no mundo, e não por acaso são as mais livres e as mais bem-sucedidas. É, não de ontem, não do século passado, mas talvez desde o Renascimento, e talvez mesmo antes, desde o mundo greco romano Não sei como é o OCDE em grego, mas vou aprender. É, a, a parte dos nossos esforços de adesão aos instrumentos da OCDE, nós temos hoje também uma ampla participação em fóruns da organização. Temos a presença regular em aproximadamente 30 desses órgãos, incluindo, por exemplo, o Comitê do Aço, o Fórum Global Tributário, a Agência Internacional de Energia e o Grupo de Trabalho sobre Suborno em Transações Comerciais Internacionais. Em 2019, o Brasil registrou-se para participar de quase 400 reuniões da OCDE, em variados temas, o que aumentou nossa familiaridade com a agenda e facilitou eh, a convergência. Nós desenvolvemos, ademais, nossos instrumentos permanentes para o acompanhamento do trabalho da OCDE. Dispomos de uma equipe específica da maior competência eh, na Embaixada em Paris, chefiada pelo querido amigo, embaixador Carlos Márcio Bicari Cozendei, que tem permitido o seguimento sistemático, eh, graças à eficiência, à qualidade do seu trabalho, de todo esse processo. E quero aqui agradecer publicamente... Uh, o trabalho extraordinário que vem sendo feito pelo embaixador uh, Carlos Márcio, em coordenação, claro, com essa equipe que acompanha o CDE uh, aqui em Brasil. O governo criou, em paralelo, o Conselho Brasil-OCDE e seu comitê gestor, o que favorece esse enfoque de uh, compromisso de todo o governo uh, com o processo. O Congresso Nacional, por sua vez, constituiu o um grupo de amigos da OCDE, o que facilitará considerar as referências da organização dentro do exercício legislativo. É, os nossos esforços de aproximação com o CDE, como sabem, começaram antes deste atual governo, mas, é, como em muitos outros temas, acho que podemos dizer que a determinação é, política é, e a coragem política do presidente Jair Bolsonaro é o que está fazendo a diferença. É, o... Os ministros mais diretamente envolvidos, ministro Onix, ministro Jorge, ministro Paulo Guedes e respectivas equipes, nos eh, sentimos permanentemente orientados, respaldados pelo presidente da República eh, nesse esforço de aproximação, de adesão ao CDR. Eh, damos prioridade total a esse processo, porque, como dizia, é um governo comprometido com a implementação de mudanças sociais e econômicas profundas, abertura para o mundo. E maior integração global. É um, esforço, é um esforço que vai além do discurso, que já produziu resultados concretos, como a reforma da Previdência, a celebração de acordos comerciais amplos e ambiciosos, entre eles com grande destaque para o acordo com a União Europeia, e é, a aprovação, e com o EFTA também, e a aprovação da Lei de Liberdade Econômica. E outras mudanças, como sabem, é, estão a caminho. É, são todas elas reformas que há muito tempo o Brasil sabia que precisava mas que estão se tornando realidade agora. E não é por acaso, é por essa coragem, essa determinação que nos vem do Presidente da República. A, a entrada na OCDE não é, portanto, simplesmente um objetivo em si, mas a decorrência de uma agenda nacional e internacional, de uma estratégia de reconstrução nacional e de inserção no mundo. É, Acreditamos que com todos os países atualmente membros do OCDE e com aqueles em processo de adesão, compartilhamos não só interesses profundos, mas também valores muito profundos. Esses valores da democracia liberal, da sociedade aberta, da prosperidade baseada na democracia. Então, queria agradecer o apoio que já foi dado à candidatura brasileira pelos atuais países membros do OCDE, Agradeço muito especialmente o, é, o apoio é, muito enfático dado pelos Estados Unidos recentemente, é, e, na, e confirmando uma é, determinação é, de já um, um ano atrás do presidente Donald Trump, na visita do presidente Bolsonaro a Washington. Isso é, é decisivo para nós e é, nos anima. O apoio de todos os países membros a eh, seguir adiante e começar o mais rápido possível esse processo. Para nós é fundamental que esse apoio se torne operacional com base no entendimento consensual dos atuais membros eh, para o início do nosso processo. É, esperamos contar com, com esse apoio continuado e temos a certeza de que isso será retribuído pelo Brasil eh, sob a forma de uma contribuição muito viva, muito presente a todos os objetivos da organização e dos seus Estados-membros. Muito obrigado, bom café da manhã. Muito obrigado.